Não, para ser sincero não, não estou porque foi uma final com sabor, em um sabor amargo. Eu achava que podia conseguir uma medalha. É, Concentrei-me para isso, tive que recuperar muito bem agora a seguir é, da minha final. Guardei tudo é, para a partida porque estava com cembras com, com e fiz uma partida muito boa. Infelizmente o, o atleta que estava ao meu lado mexeu, eu pensei que tinha sido eu. Concentrei-me, caí-me um mundo em cima e passe já me ia embora da pista. É, começaram a ver as lágrimas ao, ao, aos olhos e começaram a gritar do estádio que não tinha sido eu, não tinha sido eu. Bem, todo o foco que eu tinha, tinha perdido. Não consegui voltar-me a concentrar porque estava devastado Estou completamente devastado pela sensação que tive. É, quando quando pensei que tinha sido que tinha feito a falsa partida, simplesmente porque parti à frente. Não foi porque achei que tinha adivinhado o tiro ou que tinha feito falsa partida, estava tão focado. E parti à frente quando ouvi o Tigre não vi ninguém, que eu achei que era quase impossível não ter sido eu. Uh, e foi um pouco um pouco, um pouco o preço da experiência e da ansiedade, que era, o, que era o que eu tinha acredito que podia ter ganho uma medalha. O medalho foi ganho com, com 10-22, o terceiro lugar, era bem possível. Ontem fiz 10-27 da forma que viram, hoje fiz 10-30, uma péssima, péssima partida. Fiz 10-46, talvez a pior marca do, desta época, simplesmente não me consegui concentrar. Não, achava que era possível. Eu, eu comecei a achar que era possível quando corri 10.25 em Salamanca. Uh, depois tive alguns precalços uh, nos Campeonatos de Portugal fiz uma corrida fabulosa, acho que foi a melhor corrida que fiz este ano, uh, tive azar com, com, com o vento, mas era o 16 o o, o 8 tinha 6 milhões 7 centésimos do que eu, uh, isto varia muito de pistas, onde nós corremos, com quem corremos, uh, eu, eu achava que era, que era possível, as outras finais todas foram conseguidas, com marquinhas 10.34, 36. eu, eu nesta, desta vez passei com, com 10.30, achava-se se, se correr só a um bom nível, que era, que era correr abaixo de 10.20, como eu... Queria e não, infeliz, infelizmente não consegui, uh, que podia chegar à final e depois uh, na final era fazer a corrida hoje fiz os 10h30, vi as eliminatórias e percebi que podia chegar à final de uma medalha. Uh, infelizmente não aconteceu, mas tenho que estar muito satisfeito porque tudo consegui esta, esta época. Foi uma época brilhante, brilhante mesmo, em termos individuais. Ainda não acabou. Sábado ainda vou entrar em pista com os meus, com os meus colegas e estou muito motivado, muito motivado para correr com eles porque uh, quero passar esta energia que, que tive estes, estes dois dias, que é... Nós conseguimos fazer as coisas, se nós acreditamos, podemos conseguir. Hoje não fui feliz, mas acho que o Medina é fundamental, era é um dos principais objetivos da, da época, como, como devem saber. Nós tínhamos poucos apoios, tínhamos os clubes que nos apoiam, eu estava fora da população olímpica, é, recebia zero. Para entrar em meetings, tinha que pagar as viagens, tinha que gerir o dinheiro que, que, que ganho do Benfica e que o Benfica faz um esforço e apoia-me todo o ano. Uh, entre despesas que tenho que fazer e meetings, estágios, uh, isso tudo vai mudar. Uh, posso me preparar como eles se preparam, posso estar nos benefícios onde eles estão, posso focar-me como eles estão, estão focados e acho que. Vou evoluir bastante com isto, estou muito feliz porque era um objetivo, e era do, talvez o mais importante. Isto é feito, eu acho que tudo é possível, agora é, é descansar e recuperar, eu estou bastante motivado, acho que, que é possível nós fazermos algo, algo brilhante, eles, eles, eles, eles correm rápido, é, mas nós temos, nós temos atletas muito bons, temos oferências que impõe um respeito muito grande sobre, sobre este atletas, todos o, o respeitam, e, e acho que é possível. Acho que é possível melhorarmos a, a, a prestação que conseguimos nos últimos dois campeonatos da Europa.